Eu acho que é uma motivação, um, um trabalho que ele faz é muito bacana, ajudar o próximo e eu indico para qualquer pessoa isso daí. Eu vou falar isso para minha família, para qualquer um, meus amigos, quem quer buscar alguma um crescimento na vida e não consegue, tá aí o resultado. Se puder ter um curso com ele particular, que é muito é muito gratificante, parece ser muito gratificante isso. E eu vou buscar isso daí para mim.